Vai lá tomar banho. Pra gente, dar é louco pegar banho nesse bicho. Tem que tomar banho, panda. Não, não, não, não. não, não. De leve, foi da década. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Panda, tá tudo bem, panda. Panda. Panda. Eu não banho. Panda. Tá tudo bem. Não, gente, eu vou passar isso. Fala, panda! Para panda! Para! Pode parar! Tá dando maisinho? Você tá sujo? Olha a é sujeira, panda! Você vou querer ficar desse jeito? Ah. Se eu folgar, o que sai? Para Panda, sossegue! A mão também! Arrumou, deixa eu estragar um carro. Nossa, que sujinha gente. Olha lá. Não, olha é aqui. Oh. Caramba. Oh. Tá muito sujo. Ah. Fala, banda. Por favor, fica tá bonzinho, fica tá bonzinho. eu vou roupa. Não, não, não. Tá arrumou. muito sujo. O que que ela arrumou? O problema? é tá tal, não que cair dentro da água. É. Eu, eu acho que a gente quer o tal. Mas é, é, essa água aqui é de algum esgoto. Não, vai ter que jogar um cloro aqui nesse banheiro. É. E eu vou ter que enxergar minha ele mão. Ele tá caiu dentro do esgote, hein? Eu acho que ele devia ter caído cair, gente. Só que se eu deixar ele sujo, o Danão tá vai... Não vai ter dentro da tá fossa, não? Dentro da fossa? Não, acho que não. Não, não tinha conseguir sair. Não joga no rosto, é, aí, não. não. Não joga no rosto, não. Joga no... Olha o pé dele, que tá sujo. Põe aí. Não, você tá jogando na água e o shampoo. O shampoo vai embora. Aonde então, você estiver jogando água, você pode jogar no shampoo. Você vai jogar em outro lugar. Nossa, não tem Olha gente, como é que ele tá sobrindo? Que Branquinha ainda um aqui. Tá longe o cabelo ainda. Tá longe, ó. Grudou muito porque a gente tava trabalhando. Não tinha como dar banho na hora que ele chegou, né? Eu terminei agora. Depois desse banho, a gente vai ter que dar um outro banho neles depois. É, ele ia acostumando também, né, como ele ia acostumando, tá, gente? Olha, isso aqui, essa sujeira aqui é não toda eu não dele. Nunca precisou dar né? banho nele, não. Vai, irmão, joga aqui. Me dá mais. Aqui, ó. Lava, não, não. Gente, nunca precisou dar banho, não mão, tiro, Não, tira, tira, É, porque ele mesmo que dava o banho, mas agora, agora sim. Tá, mas... ah, gente. Alguma coisa aconteceu. É. E a gente vai se ela vai esse banheiro todo, tá muito tudo é, tá sujeito. Não, não do banheiro. Tá muito forte Vem daqui, partiu malito, olha posso... Vem daqui, a sujeira que saiu dele aqui Vem aqui, vem aqui, vem mais Ela tá de calma, pode ficar aí, ela tá de filmar Tô filmando aqui pra vocês verem, gente Olha lá, olha a Sujeira que saiu desse gato tá tudo, bem, tá tudo bem, Padinha Eu não consigo segurar ele, me mordeu aqui, ó É, mas um ele me um aqui. na mesa, me unhou. Dele. Eu acho que você tá com trauma. Ele tá com trauma, eu nunca fiz isso. na patinha, na patinha. Eu já, eu já dei banho nele. Eu não lembro, não. Não, eu já dei só umas molhadas é. nele. Ah, ele nunca tomar banho, não. Ele mesmo fica lindinho. Assim, ele... É. É que ele vem de mas o, o rabo dele tá muito sujo, muito sujo. Só pôr. Peraí, vai aí. Põe, põe. Não, meu amor, não. É Joga mesmo. aí, Ana. Aí, no chão, aí. não Não, vai gosto de pegar o chão. Põe na minha mão, você tá espectando então, muito ele tá indo embora, entende? É aos poucos. Ah, sim. Tem que ir aos poucos, tá? Passando aos poucos mesmo. Eu tô tendo que segurar a cabeça dele porque se eu soltar, ele pode me morder. Eu não consegui segurar. Você vê que você me segurar eu não. Mamãe, é... Ai, eu briguei com ele um pouquinho também. Com carinho, pra ele entender. Porque eu quero o bem dele. Eu sou o bem dele. A barriga dele tá suja, mas eu vou tentar lavar por cima o máximo que eu puder porque a possibilidade de eu não conseguir continuar dando banho nele é muito grande eu vou tentar escapar. E quero... Leal, a unha dele, é, os dentes dele é afiados. É muito afiada. A é. próxima idade que tiver, tem que mais se acostumar a dar banho nele desde cedo. É... Não, não, não, não, não, não, não, não. Água assim quente, tá, gente? Água quente. Assim que ele chegar, a gente vai começar a já dar banho nele. Ai, a minha dele é tão ansiada. Só que eu tô pegando aqui pra me dar banho nele. Né? Já Só é. Que que é já tá machucando aqui, tá vendo? Mas tem que lavar, a parte dele tá toda sur... Ai, ai. É muito... Não, não. Joga aqui esse bacampula, ele sempre tem uma parte muito, muito dura aqui na barriga dele. Só que eu não vou poder virar ele. Se eu virar ele. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu a soltar um pouquinho a cabeça dele, ele vai fugir. Então, vou... Ele já tá pronto pra fugir. Tá né? pronto pra fugir, ó. Ó, prontinho pra fugir. Que coisa que você soltar, ele é no pé. <risos> eu preciso de.. Olha o rostinho dele, vem. E olha só. Olha não. o rostinho dele. Tá aqui. Tá tá Deixa <risos> tá eu levar mais uma vez. Olha é né? isso. Olha é a cara é de assustada dele. Isso é até perigoso. Eu nem sei por que esse gato caiu. O que a gente tá pegando aqui. tá lá. Ah, ele caiu com certeza. É né? algo de esgoto, gente. Tem algo esgoto por aí. É uma fossa aberta. Amor, você tem que eu domesticar bastante o gatinho da dar banho. Senão depois eles... Dá não, aceita lá. não, dá não, não, não. quando eu não vou jogar essa tá, amor. Você não pode jogar Ó, quando eu tiver isso aí, você não já joga, não jogamos. Só na hora de vai nós aí. Tá bom? Uhum. Ok. Senão, o sabão vai puxando vai tudo demais. Não, meu irmão, tem que tomar banho, porque tá todo sujo. Tá muito sujo. Ai, essa garra dele não hum, tá bem afiada, viu? É, e é afia Ai, ó, vou o mais. Deixa eu descansar minhas pernas. Ai. Amoleceu mais aqui a barriguinha, ó, Tá começando a amolecer, ainda tá muito sujo aqui por baixo. Amor, oh, você está me molhando, você quer regar pra lá? É. Melhor, não amor, ela está sujando, você não me molha. É porque não tem mais no chuveirinho, né? uhum. Aqui por baixo, ó, ainda tá muito sujo, tudo bem, tudo bem, ele tá assustado. Não ele, não. Ele, é, ele, é, ele é assustado, não. Oh, ele até caiu dentro do sistema, aí assustou. Tomou trauma. foda trauma. ó. Tá meio não. Tá tudo bem, meu amorzinho. Tudo bem. Ó, a gente vai ter que dar esse banheiro e depois dar outro banho. Peraí, agora é só jogar o shampoo. Tá enquadrado um shampoo, um vídeo de shampoo inteiro. Só conseguir lavar um. Né? Olha agora, espera O panda é o, o medroso. Diago. Não, por isso que ela tem medo de água. Gosta de brincar com ele? Sim, eu não sei nem que sujeira é essa né é? Yeah. Aqui, ó, ó. isso Esse aqui é sujeira, ó Muita sujeira O banheiro tá ficando todo sujo yeah. É Tem que jogar fora no banheiro É Ah, mochinha, tá agora, é a roxinha está filmando? É o de limpo, né, Mampi? Acho que agora tá gostando É água quentinha é... é o spa do panda É o primeiro banho do panda há décadas Mas ele só, eu só tomando, peraí, tá só tomando Espera aí que está Mas ele só tá tomando tá muito sujo Eu filmei aí, viu gente? Mostrei aí no vídeo aí vocês olhem aí, gente, no vídeo. Como que eu tava sujo? É só você mostrar lá, coloca a foto dele. É, ver. vou mostrar. Vou no começo, o card dele pra vocês verem, gente. Como é que ele tava sujo? Eu você postou um o vídeo Eu postei o vídeo dele sujo. Ah, tá. Realmente nós não sabemos o que aconteceu com ele, viu, gente? Não sei, não. Mas, Mas eu com certeza ele é saiu em alguma coisa. Ah, foi aquela hora de. Que ele Foi. Pulou. Foi de madrugada que caiu Olha só, ele pulou pela janela em cima da minha cama Com sua sujeira Ai, que louva, Eu Estava assustada, eu acho tá? É. Chegou todo sujo Né, pandinha? Né. Oh, oh, oh, oh. Desculpa, meu filho Mas eu preciso muito que você ainda fique aqui mais um pouco Amanda, vamos um Tudo bem, cara. Tá tudo bem. Põe esse mais aqui. Ele tá, é. tá querendo dar morder. Ai, a mamãe dele já. Pega só uma aguinha aí, peraí. tá querendo morder, tem. Assim. Tô percebendo que ele não tá me tá, dela tá, tá, tá, tá. Ele, ele tava. Tá, mas... Tudo bem? Tudo bem? Você me dá uma arranhada aqui, eu vou gritar. Calma, ah, ah, tá, você Mãe, ele tá querendo não morder. Eu sei. Tá tudo bem. Bem, tudo bem, bem, bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, bem, bem. problema com na... me dá uma mãozinha, se eu confundi ainda, deixa, me confundi rápido Calma, Pana. Calma, Pana. Dá mais um pouquinho, Não, deixa eu jogar na parte dele. Calma, Pana. Vira deixa eu Calma, Calma, Tá, ah, mamãe. Me dá shampoo pra ver. Mamãe tá cuidando de você. Mamãe e o papai. Então vou ter que segurar ele forte, porque senão ele vai. ele. Vai... Deus, é, e ele vai querer fugir. Dá mais, mais shampoo. Caçou o shampoo todo, viu, gente? É, mamãe, pra ficar tá limpo, tem que gastar meu, né, meu filho. Você né, mamãe? Meu pó ainda caçar É, caçador. Jogava é. aqui. aqui em cima, jogava aqui em cima. Jogava depois ele vai sentir que a gente fez o bem, vai, né, amor, aqui em cima. Mas não, não. não, amor, não. E Só vem aqui, eles que a ideia aí é desce aqui, tá vendo? Ó? Ah, tá Isso, aqui Isso é ah. Isso. Deus, Deus. Não, não, não, não, não, não, não, por favor, meu amor, Ou ele tá machucado. Olha ah, ele. vai ser por isso. Ah, ele brigou. Ah, não, esse aí é o do, você que brigou antes? Ah, esse esse não foi de hoje, foi não. De hoje não. Não, ele tá, brigou, um cachorro, um cachorro, acho que eu ele tem mordido ele não, esse semana passada. Ele fica, aquele amigo dos cachorros aqui. eu acho que ele esqueceu desse, O vizinho só com o cachorro aí, ele até esqueceu. Ele deve ficar no baixo. Hum. Me dá um pouquinho aqui. Tem que aproveitar o um máximo. Deixa eu ver. Ih, você se lavou, tá bom. Tem que aproveitar o máximo que ele tá deixando. Ó, agora eu posso ficar com ele em pé, tá vendo? Eu não tava conseguindo ficar nem com ele em pé. E agora que tá calmo meio né, do fogo. É, ela calmou. A água tá quentinha também, ó. Aqui tava tudo sujo. Não deu pra mostrar, porque se eu tentasse levantar... Corre o risco dele uhum. me machucar. É. A garra dele é muito grande, não pode cortar. Porque se ele brigar na rua, ele vai ficar sem defesa, então não tem como cortar. É. Ele fica muito na rua, né? Não? É, ele mais faz isso aí. Ele sai e nem para dormir. Para não ficar também muito preso dentro casa. Também a gente, a saía muito. Parece que era por que Ô, Dó, tio, neném. Qualquer coisa, não posso falar. Aqui, ó, aqui pra enxalar. Aqui. Tá tudo bem, Panda? Ô, oh, meu amor, tá tudo bem. Pronto, gente, limpinho Esse foi o banho do Panda. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Esse foi o banhozinho do Panda, viu? Curte aí, compartilha, se inscreva no canal. Ó, oh, gente, depois do banho, é que ele tá bonitão, celoso. Olha pra cá, pô. Olha, é que tá bonito, celoso. E é, tá celoso, né? Olha, ó. Hum, o pocinho <risos> tá, tá com fome, tá com fome, ó. Tomou um Agora tá mostrando a cor. O negócio que né? E olha Ele tá gostando da gente tá né, meu filho? Tá cheiroso. Boa aí, gente. o vídeo do fã, do Depois o banho e nós lavamos aí com o Deixa eu comer. Tchau, tchau. Tchau.